Então, galera, vocês lembram que no episódio Lembranças de um Tecadon tem uma cena que aparece um robô, que é uma estátua vermelha lá no campo de golfe? Se não lembra, tá aí aparecendo na tela. Mas você já percebeu uma semelhança dele com algum alienígena do Ben? Sim, se você disse que ele parece com um besouro, acertou. É algo bem curioso, né? Ele parece com o visual do besouro de supremacia. Será que ele tá ali pra dar um pista pra gente do próximo alienígena do Ben, por causa que até então o Besouro não tinha aparecido pela primeira vez, né? Então será que isso ali foi um indício pra nós de que o Ben se transformar numa coisa parecida com aquilo ali? Não sei, né? Mas é algo bem curioso eles fazerem isso, né? Do nada colocar uma estátua que parece com o um Besouro. E ainda falando do Besouro, tem uma arte conceitual dele em Supremacia Alienígena que mostra ele com quatro braços e um chifre semelhante que foi apresentado em Menes Omniverse. Isso é legal por causa que o Besouro em Supremacia Alienígena, ele não parece tanto a Assim com um besouro, né? Tipo Ele parece mais com um tubarão, muita gente acha Até que Supremacia não faz sentido Ele ter esse nome, porque ele tem um Dentão assim e o chifre dele Parece mais com uma barbatana Entendeu? É, muita gente diz que ele parece Um tubarão no visual do Supremacia Alienígena. Agora, em um universo Realmente ele tá parecendo mais com um besouro, né? Tem uma forma mais animalesca e realmente Isso aqui dá pra dizer que é um besouro mas esse visual aqui, que é a arte conceitual dele, muita gente fez fanart disso aqui sendo um besouro supremo. E realmente seria legal, né galera, se o besouro supremo tivesse aparecido na série e fosse desse jeito aqui. É porque os aliens novos que o Ben ganha em supremacia alienígena, eles não têm a forma suprema, eles não mostram Mesmo que eles possam virar Supremo sim, mas o Ben só se transforma no supremo dos aliens antigos. Mas que seria legal ver o Bes transformando num bichão desse aqui. Seria. E comenta aí é se você gostaria que esse fosse o visual do Besouro Supremo em Supremacia Alienígena? Ou quem sabe até em um universo com Albido? Galera, todo mundo tem um glutão favorito, né? Muitos escolhem o puro, muitos escolhem o turvo, não me pergunte qual é o meu, por causa que eu não vou saber dizer, porque pra mim eu gosto dos dois. Mas uma coisa é certa, o Derek J. White, antes de falecer, infelizmente, né? ele nos confirmou qual o glutão que ele prefere mais. Ele prefere mais o glutão puro. Que pra mim não é nenhuma surpresa, por causa que o Derek ele prefere mais as coisas do clássico mesmo. O glutão puro é o primeiro gormano que nos é apresentado né, na série original. E aí só em O Af que é mostrado o glutão turvo, sendo que na época a gente nem sabia, até porque nem tinha esse conceito na época. Né? Na época, os dois glutões... Eram o mesmo, não tinha essa diferenciação de puro e turvo. Isso fora do universo da série, porque dentro sempre existiu, né? Mas aí, em um universo, para a felicidade da galera, tiveram as duas versões, né? Inventaram aí o conceito do puro e do turvo. Para assim, quem gostava do glutão puro, tem ele, o bem para se transformar nele. E para quem gostava do visual do glutão turvo, também o bem pode se transformar nele. Mas comenta aí qual dos dois você gosta mais, o visual do glutão puro ou do turvo. Galera, vocês sabiam que não são apenas os Simpsons que fazem... Previsões? É galera, em M10 Reboot, meio que não, não previsões, por assim dizer, Eu acho que não é a palavra certa, mas prenunciações, tipo o Bergo, eles especularam cores sobre a chave dos OmniKicks e realmente elas aconteceram. Por exemplo, galera, no primeiro lugar, a Gwen, ela adivinhou que a chave, ela desbloquearia novos alienígenas. Isso que... coisa nova alienígena, desbloquear mais aliens. Foi o que aconteceu em Ben 10 contra o Universo, por causa que o Vilgax usou a chave para desbloquear o DNA Sapiens Celestial o Antitrix. Daí, em segundo lugar, a Guela também adivinha, que a chave aprimora os aliens do Ben, como antes, né? Que foi um prenúncio das armaduras OmniKix uma alusão às formas Omni né? Da segunda temporada. Talvez melhores seus aliens que nem antes. E por fim, o Ben adivinha, né? Que com a chave ele disse assim: ah, com a chave eu vou me transformar em um foguete e me lançar para o espaço, tá ligado? Que foi o que aconteceu, né? Lá no Ben 10 Pro Universo Por causa que realmente ele fez isso, né? Ele se transformou lá no Arjato Jato E se lançou para o espaço, né? então, tipo, isso foi uma coisa bem legal Que a galera lá, né? A equipe colocou, foi meio que umas dicas Do que ia acontecer Comentar -se, se você tinha percebido isso Ou se você só percebeu agora Bom, galera, você sabe como é que funciona Os Cavaleiros Eternos Em Ben 10 Reboot? Na verdade, não são os Cavaleiros Eternos E sim... O Cavaleiro Eterno, sim, ele é uma construção tecnológica de origem indeterminada. Ele encontra pessoas que deixaram de assumir o controle do seu corpo até que ele se aposente para viver confortavelmente em seu lugar. Esse personagem aqui que aparece no reboot, ele é apenas um cara que se inscreveu para deixar o Cavaleiro Eterno pilotar o seu corpo, né? Comandar o seu corpo em troca de qual, é, qualquer que seja o seu parto do dinheiro quando ele se aposentou e foi substituído por um corpo novo. Só que assim, galera, apesar de ser um novo indivíduo único criado para o reboot, né? O Cavaleiro Eterno ele compartilha muitas semelhanças com a organização dos Cavaleiros Eternos da continuidade original. Por exemplo, assim como o Drisco montou os Eres Negativos, o Cavaleiro passou a maior parte da terceira temporada observando e recrutando vários inimigos do time Tennyson, né, incluindo aqueles que anteriormente fizeram aparições episódicas durante a primeira temporada. E o objetivo final do Cavaleiro Eterno é impedir que alienígenas cheguem à Terra que esse é o objetivo dos Cavaleiros Eternos é ser alienígena em Supremacia Alienígena e Omniverse, no qual eles tentaram livrar a Terra de todos os alienígenas porque os viam como sobrenaturais. E galera, você deve ter ficado confuso, né, porque aqui do nada na quarta temporada o Cavaleiro Eterno, o Kevin, eles conseguiram escapar né, do túnel que eles tinham sempre lá no final da terceira temporada, né? E bem, o spin-off do Kevin Owens que ia acontecer, ele ia explicar assim. Então, essa questão, confirmatou o Dancanrolhão. Só que, infelizmente, a gente acabou não tendo esse spin-off e ficou sem resposta. Ele só apareceu ali e pronto. Só que, assim, galera, se você pensa, ah, mas essa ideia foi muito ruim do Reboot de colocar o Cavaleiro Eterno para ser só um indivíduo único. Só que, galera. Isso foi um conceito reutilizado da série original, confirmado pelo Duncan Royal. Sim, a primeira ideia aí eles tiveram nos calores Até foi fazer exatamente isso. Aí acabaram não fazendo isso na da original e reaproveitaram no reboot. Então se você reclamar, quer dizer que é um conceito bobo do reboot, na verdade não é, é um conceito que tinha desde o clássico. O Dwayne Macduff ele confirmou que a Gwen ela tem o um potencial de viver o quanto quiser. Mas claro, se ela permitir que a Verdona treine ela. A Gwen ela pode voltar no tempo para mudar os eventos, mas ela não faz por que ela teme mudar a história para pior, como acidentalmente fez uma vez. Eu acho que vocês lembram quando isso aconteceu, né? Sempre que a Gwen ela se transforma na sua forma anodita nas aparições de Warf, ela ganha a habilidade de voar. Só que em Omniverse, embora ela só tenha sido mostrado usando construções de mana e depois precisando do feito de para voar, ela ainda pode voar sozinha quando estiver na sua forma nodita, confirmado pelo Derek White. Porém, tem uma nota nisso aí que está implícito pelo Matt Wayne que a Gwen ela muda para sua forma nodita sempre que ela usa o seu alter ego de sortuda. Mesmo que a forma não afeta a sua personalidade ou aumente seu poder, como fazia em WAF. No entanto, o Derek ele afirmou que a sua forma como Look Girl, né, como sortuda, é provavelmente devido a um glamour que muda a sua, a sua roupa normal para sua forma de sortuda. Explicando ainda mais porque a equipe manteve os poderes da Gwen mais baseados em magia. Então é isso, galera. Essas são as curiosidades ratas sobre Ben Espero que vocês tenham gostado, gostado Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!